o tesouro no campo uma história que jesus contou este é o leonardo o leonardo ama fazer longas caminhadas durante uma de suas caminhadas ele encontrou algo diferente em um campo escondido no campo ele encontrou o que parecia ser uma caixa ele inspeciona a caixa e descobre que na verdade é um tesouro como a caixa é muito pesada para carregar Leonardo a esconde e planeja voltar mais tarde. Ele vai para casa e vende tudo o que tem para poder comprar aquele campo onde o tesouro foi encontrado. Agora, o tesouro pertence a ele. Jesus compara o reino de Deus com aquele tesouro. Para fazer parte deste reino, vale a pena vender tudo o que temos.